O Master System é meu videogame favorito, todo mundo sabe E o Neo Geo é a realização de um sonho Quando eu estava no Brasil eu sempre pensava quando será que eu vou ter um aparelho desse Mas aqui no Japão acontece uma peculiaridade O Master System japonês, esse aqui que está atrás de mim É um console mais caro que o Neo Geo AES Parece um absurdo você pensar aí no Brasil né Mas hoje eu vou explicar direitinho o porquê que isso acontece E vamos saber também por que o Neo Geo AES é um videogame tão idolatrado? Por que o Master System japonês é tão caro? E vamos fazer um paralelo da história desses dois consoles. Então, bora! Hoje em dia temos em casa nos PCs e consoles o que há de melhor nos jogos. Nos anos 80 e 90 era diferente, o que se tinha de melhor em termos de gráfico, som e jogabilidade não estava em casa, e sim nos arcades, empresas como a Taito, SEGA e até Atari e Nintendo tinham jogos nos arcades e eram as versões definitivas de seus jogos, nos consoles domésticos eram ports com mudanças e limitações. Nos anos 80, os arcades dominavam e tinham jogos dos mais variados estilos Plataforma, corrida, beating up, chumamp, puzzle, era uma festa E tudo isso a um pequeno preço Nos Estados Unidos se usava uma moeda de 25 centavos Aqui no Japão, de 100 ienes E aí no Brasil, comprávamos fichas Que tinham um valor módico, também em torno de centavos no início dos anos 90, uma empresa chamada SNK, Shin Nihon Kyukaku, ou em tradução livre, Projeto Novo Japão, entra nesse já consagrado e promissor mundo dos fliperamas, com uma máquina chamada Neo Geo MVS, ou Multi Video System, que era o nome dos arcades da SNK. Juntamente, lançam um console chamado Neo Geo AES, Advanced Entertainment System mais um console para competir na quarta geração de videogames, não é mesmo? sim e não o Neo Geo AES tinha outro perfil era um videogame de nicho com gráficos, som, jogabilidade tudo idêntico aos arcades os chamados Neo Geo MVS algo interessante é que o Neo Geo AES usava dois processadores o Motorola 68K e o Zelog Z80, respectivamente, os processadores de Mega Drive e Master System. Mas por que, que o Neo Geo AES era um videogame de nicho? O Neo Geo AES era um console para quem queria ter a real experiência de jogar um arcade em casa, tanto que tudo nele era maior que o normal, começando pelo aparelho. O controle arcade era basicamente do tamanho do console, e os cartuchos eram algo fora do comum. Eu vi vários cartuchos desse na época na locadora que eu frequentava. E o dono não deixava nem a gente tocar neles. Eu só fui conseguir ter esse privilégio depois de ter o meu. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Tá aqui o meu Neo Geo AES com o Memory Card. O Memory Card dele está aqui. E ele encaixa bem aqui. Olha só o tamanho do controle em relação ao aparelho. É bem similar, né? Esses são os jogos de Neo Geo AS que eu tenho. Vou mostrar para vocês uns mais antigos e um mais novo. Esses dois aqui, o Samurai Spirits e o Fatal Fury, são jogos mais antigos. A caixa ela é mais simples. Olha o tamanho do cartucho. Que cartuchão, hein? o manual desse aqui é pequenininho, mas tem alguns que tem um manual bem grandão Fatal Fury por exemplo, ó, tem um manual bem grandão, inclusive com um cartão de resposta aqui aqui nessa caixa, cabe um videogame, né? aliás, o tamanho do cartucho parece um videogame um pouquinho menor apenas Fatal Fury 3 e Reabout hey Fatal Fury, ó, tem umas caixas mais diferentes são jogos mais da última leva do Neo Geo AS essas caixas aqui tem uma trava, coisa que não tinha nos jogos anteriores Agora o cartucho é similar, o manual também pequenininho Fatal Fury 3 também, ó, tem essa trava Esse aqui veio sem manual, eu não tenho manual dele Mas o cartucho você vê, é igual E o cartucho tem aqui duas trilhas Mostrando a tecnologia que tinha por trás desse cartucho Agora dá pra gente responder Por que, que o Neo Geo AES é tão caro? O Neo Geo AES sempre foi caro, um dos raros exemplos de aparelhos que não sofreram uma queda brusca de preço Os outros videogames da quarta geração, Mega Drive e Super Nintendo por exemplo, se desvalorizaram muito e depois voltaram a ter valor Mas o Neo Geo não, sempre foi caro, pois o desejo por ter ele sempre foi grande entre os gamers Então, lei de mercado, procura maior que a demanda, preço sobe Agora temos que falar em contrapartida do Master System japonês. A SEGA não tinha intenção no início de produzir um aparelho de videogame. Na verdade, queria produzir jogos para os consoles domésticos. Mais precisamente, porte dos seus jogos de fliperama. A SEGA sempre foi uma empresa de arcades e é até hoje. SEGA aqui no Japão é sinônimo de arcade. Mas, aí você me pergunta, se ela queria tanto produzir jogos, por que, que ela não produziu para outras empresas que já atuavam aqui no Japão? A resposta é, porque nessa época já reinava um tal de Famicom, de uma empresa chamada Nintendo, que tinha uma política muito severa com as suas soft houses. Isso era algo que não agradou a SEGA, por isso o jeito foi procurar no ocidente, Alguma empresa que quisesse introduzir seu videogame no Japão A SEGA entrou em contato com a Coleco Para importar o ColecoVision aqui no Japão Mas perceberam que era um videogame defasado Que não conseguiriam fazer ports com a qualidade que queriam Então resolveram desenvolver seu próprio console Aí nasce o SG-1000 em 1983 para vocês verem que na época a SEGA só queria produzir jogos, é que ela deixou empresas fabricarem clones de seu videogame. O Otelo que eu já mostrei aqui no canal é um exemplo de um clone oficial do SG-1000, mas nenhuma outra empresa se interessou, já que a Nintendo estava a anos luz das concorrentes. A SEGA também produziu um PC consolizado, chamado SC3000, que era 100% compatível com os jogos SG1000 e sg 1002 que tem um design bem diferente do original. Daí veio o Mark III, em 1985, esse videogame é o Master System Ocidental, pelo menos a parte interna. Você vê que o design dele é uma evolução do SG-10002, mas tem tudo similar ao Master System Ocidental. As mesmas entradas, o controle é similar, apenas a carcaça é um pouco diferente e clara. Mas o Mark III é compatível com todos os jogos do SG-1000 e todos os jogos que conhecemos do Master System. E eu vou mostrar para vocês o Mark III. Antes de começar a mostrar o Mark III, eu quero falar para vocês que eu já testei o Neo Geo AES aqui no canal. E tem vídeo que eu vou deixar nos cards. Esse aqui é o sg 1002 Você vê que ele é bem diferente do SG-1000 original. E ele é muito parecido com o Mark III que eu vou mostrar para vocês. Aqui na lateral, ele tem um encaixe para colocar os controles. E você já vê que o controle é muito parecido com o Master System aquela bolinha que é o direcional e que muita gente não gosta prefere a cruzinha e os dois botões e ele também tem esse mini manche que dá para você retirar isso é algo que tem também no mark 3 e também no master system japonês aqui está esse aqui é o mark 3 você vê a caixa dele a caixa dele é muito bonita é muito chamativa esse console aqui ele custa um dinheirinho até mas ele não é tão caro quanto o master system aqui ó, você vê todos os periféricos que fizeram para o Mark 3 dá para fazer um Mark 3 Ord de tantos periféricos vou colocar aqui mais próximo de vocês eu já fiz também unboxing desse Mark 3 e coloquei ele para funcionar também foi um dia muito emocionante para mim porque Master System é meu videogame favorito e esse aqui é o Master System certificado de garantia todos os papéis cartão resposta e o aparelho se quiser ver ele com mais detalhes vou deixar também nos cards o unboxing que eu fiz dele o master system ocidental tem esse design futurista preto com vermelho e foi lançado em 1986 na américa do norte em 1987 na europa e em 1989 aí no brasil volto a repetir o nosso master system o master system ocidental é o mark 3 só mudando a carcaça bom nesse período uma série de add-ons foram lançados o mark 3 entre eles os mais famosos o chip fm que transformava o som psg do console em fm claro que se o jogo tivesse essa opção portanto uma qualidade superior de som inclusive esse chip aqui no japão é mais raro que o próprio mark 3 os óculos 3D que davam uma profundidade aos games compatíveis e o rapid fire que era o turbo do controle bom, o que acontece é que o chip FM do Mark III tinha que ser comprado separado e o encaixe dele não era muito intuitivo os óculos 3D necessitavam de um adaptador que se encaixava no leitor de cartões e o rapid fire era um acessório que era um trambolhão na entrada do controle para solucionar esses problemas, a SEGA decidiu lançar o Master System aqui no Japão, em 1987. Mas com um detalhe, o chip FM seria incorporado ao console. O adaptador de óculos 3D seria acoplado, deixando livre o leitor de cartão. Já vou mostrar para vocês. Esse aqui é o Master System japonês. Esse foi sem dúvida a minha aquisição mais emocionante aqui no Japão. Eu falei que era emocionante o Mark 3 mas é porque foi uma escada Primeiro eu consegui o Mark 3 depois eu consegui o Master System japonês Esse Master System japonês aqui, eu até eu acho que eu chorei no vídeo, que eu vou deixar aí nos cards também Com a revisão e dele funcionando Inclusive eu testei jogos do SG-1000 nele também Porque esse Master System é compatível com todos os outros jogos da família Master System SG-1000, SC-3000 e Mark III Tá aqui ele, vou tirar o isopor Master System japonês Você vê aqui que ele tem o um botão Pause e ele não tem o botão Reset Ele tem o botão Rapid, exatamente pelo Rapid Fire No vídeo do unboxing eu mostro até como funciona o Rapid Fire Mas é para você apertar o Rapid Fire e depois apertar o botão e aí aquele botão, ou um ou dois, vira um botão turbo. Vou abrir os óculos 3D para explicar melhor para vocês como que é. Tanto no Mark III, como no Master System ocidental, é preciso um adaptador desse aqui. Que ele vai na entrada do cartão. Aqui você vê que ele tem uma entrada, tipo uma entrada P2. Essa entrada que é a entrada do óculos 3D. No Master System japonês, ele já tem essa entrada. Olha ela aqui mas tudo isso eu mostro no review que eu fiz do Master System japonês que eu vou deixar nos cards. mas afinal por que o Master System japonês é mais caro que o Neo Geo AS o preço do Master System japonês se inflacionou tanto evidentemente porque vendeu pouco quem estava interessado no console de terceira geração da Sega já havia comprado o Mark III dois anos antes mas o interesse não é do japonês e sim do exterior principalmente da Austrália Europa e Brasil nesses locais o Master System fez muito sucesso por causa da ideia da Sega de parcerias com empresas locais para distribuir seus consoles na Austrália foi a Ozisoft na Europa a Mastertronic e no Brasil a Tectoy nesses locais a procura pelo Master System japonês é muito grande pois o console fez muito sucesso no país, e todos querem o um Master System diferente, com esse Plus, digamos assim. Tem anúncios do Master System que chegam a 960 dólares, como esse que eu estou mostrando para vocês. Isso dá mais de 3.800 reais, com essa grana dá para comprar 3 Neo Geo AS por aqui então tá explicado porque o Master System japonês é mais caro que o Neo Geo AES por aqui no Japão e como sempre o vídeo não acaba por aqui eu quero saber de você você acha que o Master System japonês vale tudo isso ou vale mais que um Neo Geo AES eu quero saber me fala aí nos comentários e não se esquece eu deixei nos cards os vídeos que eu faço review tanto do Master System japonês quanto do Neo Geo AES e eu conto a história do Master System e dos seus aparelhos desde o início, com detalhes. E também não se esquece de me seguir lá no Instagram, arroba VitoriSui, que sempre tem novidades e bastidores do canal. Tanto no Instagram quanto no Twitter é arroba VitoriSui. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.